Olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos ao terceiro e último dia dos Dias do Jardim. Espero que tenham gostado do que têm visto até agora, porque foi tudo feito a pensar especialmente em si. Se não viram, não se preocupem, porque podem ver e rever na nossa página www.lerroamerlan.pt no nosso Facebook ou no nosso canal de Youtube. Eu sou a Sara Coelho e vou estar convosco na próxima hora, onde vamos aprender a fazer um vaso em, em de cimento com acabamento em terrazzo. Para me ajudar, tenho connosco a Carolina Andrade. Olá, Carolina. Olá, Sara. A Carolina é uma artista multidisciplinar, formada em desenho industrial e especialista em vidro e cerâmica. Carolina, mais uma vez obrigada por teres aceito o nosso convite. Vou-te começar por perguntar o que é isto do terrazzo, o efeito terrazzo ou a técnica terrazzo. Então, a técnica terrazzo... Hum ela consiste em nós adicionarmos à massa, à pasta do cimento, pequenos agregados que podem ser mármore, quartzo, calcário, ou seja, nós deixamos evidente esses pequenos pedaços, pequenos e grandes pedaços, e foi uma técnica que ganhou bastante importância desde o século XV, original de Meneza, em que os construtores colocavam lascas de mármore nos, nos pisos dos terraços. Certo, e daí sim, vem o nome, o termo terraço. E ainda vemos muitos pavimentos assim, sim. não é? E paredes... É verdade. É, esta técnica, apesar de neste momento estar em tendência, novamente, ela, já, ela nunca saiu de moda, na verdade, porque se visitarmos a casa dos nossos avós é ou num centro comercial, nós uh, observamos... Sempre. Exato, nos pavimentos, em, em várias aplicações. Portanto, uh, tem-se vindo sempre a utilizar certo. E, um, e no fundo, uh, atualmente, começamos a aplicar este termo para tudo o que tem o aspecto de deixar, então, algumas, algumas pedras um pouco maiores, umas mais pequenas, ao efeito de, dos Sim. agregados. Um, portanto, isto é possível de fazer com, uh, com minerais, certo. mas também é possível fazer com resinas, Portanto, existem outras técnicas uh, para, para deixar aparente estes pedaços. Nós poderíamos chamar, uh, aos vasos que temos aqui, uh, a marmolite, marmorite porque tem, nós utilizamos muito mais porcentagem de mármore do que, do que de outros minerais. Também certo. vamos utilizar vidro, uh, vamos utilizar areia preta, para além da areia. Normal. Normal, <risos> uh, normalmente utilizada para adicionar ao botão. Um, e vamos também personalizar os nossos vasos, ou seja, a base é cimento branco, certo? mas vamos adicionar um corante. Uh, no caso vamos replicar esta peça aqui. Então vamos utilizar um corante amarelo. Ok. Mas vamos fazer temos muito. Exatamente escolher... aquele vaso, não é? Sim, exatamente. Este é o exercício. Hum, e pronto, poderíamos utilizar outras cores. Sim, temos aqui variadas cores, depois o pigmento também é a escolha de quem exatamente, quiser fazer é... o seu vaso, Sim, não exatamente. é? E espero que o façam, <risos> vamos aprender mesmo a fazer, não é, Carolina? Sim, exatamente, vamos passar por todas as etapas, vamos começar por hum, a planificar a nossa peça, perceber o que é que temos que considerar no momento de desenhar, vamos um, preparar a nossa, a nossa massa-cimento, perceber tu, to, a todas as proporções, tudo o que precisamos, uh, vamos verter, vamos adicionar ao molde e vamos ter a oportunidade também de desmoldar e de dar o acabamento e ver a nossa peça concluída. Tudo neste espaço de tempo. E vamos conseguir. <risos> vamos começar? <risos> vamos, bora. Então, então primeiro <risos> passo. Para começar, temos que perceber que uh, Uh, pronto, nós podemos utilizar vários materiais para fazer o nosso molde e o nosso molde uh, é essencial para uma peça um, uh, bem feita porque uh, se nós fizermos um, um bom molde, a nossa peça fica então mais perfeitinha. Uh, dependendo da escala de, da nossa peça, nós podemos utilizar uh, diferentes materiais, portanto, eu se vou fazer um, um vaso com esta escala, eu posso utilizar um capa-line. Podemos encontrar no, aqui no Leroy com várias dimensões. Na secção com... de madeiras? Desculpa, desculpa de madeiras. para saberem lá em casa onde é que podem encontrar o capa-line. Um, com diferentes espessuras e podemos, nomeadamente, encontrar, fazer moldes, uma confragem uh, de melamina. Portanto, podemos utilizar madeiras para, para construir o, os mesmos moldes. Certo. No caso, queremos uma peça com escala, porque temos que perceber que o volume da massa vai uh, influenciar a resistência do molde, okay. e nós vamos ver que há uma fase em que temos que bater o molde para tirar não. as bolhas, então convém que ele esteja bem feito, que é para não vazar nada. Portanto, uh, nós se não tivermos acesso a determinados materiais, também podemos utilizar um, cartão, Sim. portanto, embalagens que tenhamos, restos que tenhamos de, de cartão, qualquer tipo um, de cartão. normalmente o de embalagens, de se certo. for duplo melhor. Lá está por causa da espessura, não é? Sim, exatamente. Convém sempre ter alguma resistência. Claro que uh, vai deformar mais, portanto, é importante que seja um material impermeável e que tenha alguma dureza, alguma espessura. Portanto, eu recomendo no mínimo 5 milímetros. Não cinco convém milímetros. ser menos. Pronto. Então, uh, temos que ter em conta esta espessura certo. na altura de fazermos o molde uh, e também temos que perceber que Uh, vamos precisar de dois moldes. Precisamos do molde exterior, Sim. que é o que vai dar o contorno à, no, à, à nossa peça, certo. e vamos precisar de um interior que é para criar o espaço vazio. Portanto, nós não conseguiríamos ter este orifício aqui, o interior, se não tivéssemos um segundo molde. Exatamente. Portanto, isto nós podemos fazer também com embalagens que, que tínhamos em casa. Existe, muitas pessoas utilizam tupperwares colocam um, por exemplo um copo a meio exatamente. pronto e, e fica então criamos a parede do molde desmontamos com... perfeito desculpa okay. se eu consigo tirar ah, daqui pois se calhar é já não consigo é mas pronto é mesmo mas... o orifício para para colocar depois a planta sim, ou a flor aqui sim. dentro exatamente criamos uma parede portanto uh, pronto é muito importante termos em conta estas duas questões que é precisamos de dois moldes portanto vamos precisar Uh, sempre de algum, alguma quantidade de material. Certo. Agora, uh, há uma questão que é, este tipo de material exige que façamos sempre uh, um molde por peça. Portanto, ele é descartável. Okay. Mas há uma vantagem nisto, que é, nós uh, facilmente desmoldamos. Portanto, enquanto num tapeiro é num vidro, num... Numa cofragem é, fácil, né? é mais difícil de, de, de, de um, desmoldar. Portanto, certo. isto é muito fácil de desmoldar, mas exige então que, re, que repitamos várias vezes o mesmo molde. Um, portanto, por onde é que começamos? Vamos, Vamos começar por traçar, uh, pensar na dimensão que queremos, pensando, por exemplo, numa base ou num, num diâmetro de. De 10 cm, que é para este, não é? Sim, para exatamente. este. Exatamente. Pensando nesta, nesta peça, vamos começar então por fazer, por traçar esses 10, 10 cm de base, mas vamos ter que ter em atenção que uh, a base só vai haver uh, uma base e duas laterais com esta dimensão, que é os 10 por 10, ou seja, 10 de largura e 10 de altura. Exatamente. Porque uh, os seguintes vão uh, aprisionar duas paredes, portanto, eu tenho aqui já um para vocês também perceberem, portanto, nós temos uh, duas laterais exatamente. que têm exatamente a largura da base, e os, aqui estas duas partes têm uh, menos a espessura okay. do, do material. Portanto, temos de ter sempre em atenção a espessura do material. Se eu tivesse a trabalhar com um centímetro de espessura, teria sempre que se essa ser menor, reduz... é retirar essa, essa espessura. E o molde interior é preciso ter atenção, que é muito mais fácil se colocarmos as paredes por cima da base, certo. porque na altura de desmoldar nós empurramos as, as paredes e é muito mais fácil de retirar do que se colocássemos por fora. Portanto, fazemos isso na, no molde exterior, mas no molde interior nós Faz colamos sentido, por cima. Claro, Portanto, isto é o exemplo de um molde. Eu vou demonstrar uh, como é que nós podemos então recortar o capa-line, porque tendo espessura não convém uh, fazermos um, um corte logo com bastante força, convém fazermos por camadas. Para ficar direitinho, não é? Exatamente. Pronto. E se tivermos já um, uma base à esquadria, podemos começar logo uh, a partir... Desculpa Carolina, deixa-me só relembrar, lá em casa, se tiverem questões, estejam à vontade para as, para as fazer. Nós vamos respondendo ao longo do workshop e também após o término, caso não nos seja respo possível responder durante o workshop. Estejam à vontade. Ok, portanto... Vais então, marcar os 10? Sim, aqui vou começar por traçar a base com os 10, 10 por 10. Ou seja, estás a fazer esta parte. Sim, exatamente. Neste caso, pronto, eu até estou a começar pelo aqui, pelo pela maior, modo, né? maior, porque, se bem que é assim, nós temos que perceber que isto vai retirar algum espaço uh, à peça ou ao interior da peça, portanto, se eu tenho esta espessura, certo. só vai existir espessura daqui para aqui. Portanto, se eu quero ter um interior com, por exemplo, os 5 centímetros, certo uh, Eu tenho que começar a pensar, se calhar, na medida do interior para o exterior, porque vou ter sempre que descontar estas espessuras. perfeitíssimo Portanto, bom, neste caso eu, eu fiz aqui os 10 10 mas sim, nós sim, temos sim, sempre sim. que pensar nessa questão. Portanto, nós tentamos Vamos aproveitar ao máximo hum, o espaço da, da placa. Portanto, se eu tenho a base 10 10 e vou precisar de mais duas placas 10x10, /10, continuo a, marcar, a traçar e aproveitar, não é? Exatamente. Portanto, faço logo aqui, posso aproveitar logo para traçar vários. Pronto, e, e assim corto mais de uma vez. Portanto, faço assim. Pronto, esta é a parte em que nós podemos personalizar, podemos fazer outras formas, não tem que ser necessariamente esta forma. Convém então utilizarmos uh, pronto, uma régua uh, metálica ou alguma coisa que nos ajuda a recortar direitinho. Direitinho, é? exatamente. <risos> uma tábua de corte, para também não danificarmos não a mesa. Um, portanto, agora é a tal parte em que convém nós fazermos então o corte, pronto, o, o mais suave. É? Suave, exatamente, por camadas. Não forçar logo porque uh, existe aqui uma espuma e se nós forçamos muito, de repente, de uma vez, essa espuma começa a estalar, então depois a nossa base não, não fica muito perpendicular à, à, à base. Portanto, nós passamos assim uma vez, o mais uh, paralelo possível, ou seja, não inclinar okay, assim certo. tanto. Passamos outra vez e vamos, depois, exercendo mais força. Parque pode isto, até, até pode haver uma altura em que uh, nós nem precisamos de régua, porque já traçámos uh, o caminho, portanto já, já vincamos e eu quase já nem preciso de régua, porque já conseguimos Eu já ia dizer traçar. também que com a prática, não é? a ah, primeira vez pode não sair bem, mas com a prática Exatamente. vai melhorando sempre melhor. Sim, isto nada como tentar, errar, voltar a tentar, portanto... Nem mais. Pronto, fazemos assim, então, parte das nossas bases. Isto é, pronto, repetitivo e eu recomendo irmos uh, encaixando à medida que vamos cortando as partes para perceber se estamos, se está tudo a bater certo. Esta planificação, pronto, deve ser feita sempre antes, perceber que medidas necessitamos. Claro. E, e pronto, vamos ver que... Estas duas vão encaixar aqui exatamente, e as de ali as de fora já vão ter que ter mais 1 um cm, porque é 5 milímetros daqui e 5 milímetros daqui. Portanto, a é que encaixar aqui já vai ter que ter 11 por 10, a 10 porque é a altura certo. e a largura porque vai encaixar aqui. Exatamente. Portanto, pronto, posso só exemplificar. Neste caso nós vamos continuar a precisar dos 10 de altura. altura. Portanto. Eu aqui posso marcar os 11, mas só vai dar para um aqui deste lado. Eu utilizo muito o aristo para este tipo de, de tarefa também. É Portanto, prático, não é? É, porque faz logo as quadrias, mais fácil. Mas para cortar não é tão prático. Isto, então, para nós percebemos como é que, como é que encaixa. E depois é repetir sempre? Sim, um, um exatamente, mesmo, não é? até termos então a parte exterior e o interior. Exatamente, não é? nós uh, podemos utilizar uma fita adesiva de embalar normal, temos é que ter atenção em, uh, em não nos, em, sem querer, não colar a fita e querer retirar, porque, como tem uma Fica camada marcado. de papel, retira mesmo o papel. Portanto, nós aqui. Já conseguimos encaixar. Ou seja, isto é que colocaste aqui é uma fita totalmente normal. Sim, exatamente. Não tem que ser nada especial. E fica Portanto, tudo à volta? Ela aqui já encaixa. Pronto, sim. Então, o que é que é bastante importante? E eu posso exemplificar aí. Apesar de já, já ter fita, pronto, convém sempre. Esta aqui não é mais silenciosa <risos> mas, mas é mas é bastante forte. Portanto, é muito importante para nós que isto esteja bem feito para que não vaze uh, cimento por nenhum, nenhuma das partes. Portanto, a força será então para fora da, da pasta de cimento, então nós tentamos uh, apertar em toda a volta para, para que fique bem seguro. Pronto, mesmo que haja algum vazamento, nós podemos... Temos tempo para retificar, portanto, não há problema. Portanto, depois então, de termos, já temos feito o corte, o corte a colagem, um, podemos então uh, partir para a produção da, da pasta. Exatamente. Pronto. Então, Agora é que vamos, vamos meter mãos à obra. <risos> massa. <risos> Pronto, então, já não precisamos destes elementos. A fita também não vais precisar mais, pois não Isto aqui só depois. Um, não. Mas não vai, vai Obrigada. Pronto, então, para fazermos a nossa mistura, vamos precisar então de uma gamela. Neste caso, não precisamos assim de tanta quantidade, porque é uma peça então de uma escala mais pequena. Uh, se precisássemos então de fazer mais quantidade, já precisaríamos de uma gamela maior. Portanto, a gamela... Vamos precisar, obviamente, de material de proteção, máscara, hum, luvas, portanto eu, para a mistura, utilizo luvas de, de látex. Latex. Vamos precisar de óculos também, a determinada altura. Carolina, desculpa. Ah, mas precisamos de proteger a mesa primeiro. Ah, pois é. Pois, e primeiro porque... também te vou fazer uma pergunta. Sim, Temos aqui sim, a sim. nossa primeira pergunta, pela nossa cliente, que está a perguntar qual é o material que se está a utilizar para fazer os moldes. Ok, é o capa-line. É, ah, como já tínhamos ah, dito. Exatamente. Não é? ah, que podem encontrar então na secção de madeiras. Madeiras, exatamente. Ah, hum. E pronto, e tem, existem outras, outras. Outras dimensões. Exatamente. Né? Okay. Então, nós utilizamos então sempre uma proteção, porque vamos fazer algum, algum pó e também podemos encontrar estes materiais... Ah, não sei Na qual loja, sim. Na loja, sim. Em ferragens ou em pintura, também <risos> encontram os plásticos. Sim. Sim. seja em pintura, <risos> portanto. Mas nós temos estamos então... sempre em loja também para ajudar. <risos> Exato. Temos então a gamela. Ah, nós vamos utilizar uma colher para fazer a mistura, que neste caso já está dentro do cimento. Precisamos de um doseador, convém que tenha até um litro, neste caso, para a mistura vamos precisar de cimento, vamos utilizar cimento branco, vamos utilizar areia, para betão e vamos utilizar fibra de polipropileno, que irá dar resistência exatamente. também à nossa peça. Uh, pronto, então... materiais não é? Sim. Exatamente. Uh, pronto. Principalmente as luvas porque... e a máscara, porque é um material bastante agressivo para... É assim, há pessoas que não têm grandes problemas, mas quem tem... É sempre tem... melhor proteger, não é? É. Exatamente. Portanto, é sempre recomendado. Eu, Pessoalmente gosto bastante de fazer mistura com, com as mãos, para ir desfazendo os grumos, mas podemos tentar fazer uh, essa mistura com a colher. Acho como te sentias Portanto, uh, por onde é que começamos? Nós podemos uh, ser nós a produzir um, os nossos cacos, os nossos, nossos fragmentos, os agregados. Portanto, se o fizermos, eu aconselho sempre a termos um pano. E ao termos... Uh, Ou seja, desculpa, Carolina. Estavas a dizer que nós podemos criar os nossos... Sim, podemos ter uma pedra, uma um garrafa de vidro, okay. uh, podemos utilizar vários materiais uh, e podemos uh, definir qual é que é a granulometria. Podemos escolher se, se é um bocadinho maior, se é um bocadinho mais pequena. Portanto, nós podemos partir. Se o fizermos... Pronto, eu agora não vou fazer, mas se o fizermos, <risos> pronto, eu aconselho sempre a utilizarem um pano, a cobrirem um, aquilo que querem partir e fazendo no desta forma para que não salte nada para fora. Portanto, uh, esta é a melhor forma, quer para vidro, quer para pedra. Uh, também podem reutilizar garrafas de plástico, se quiserem, nesse caso têm que recortar, já não, não é necessário fazer esta, ter este cuidado e, e fazer esta quebra. Carolina, tá temos aqui mais questões, vou-te vou -te apresentando. Temos aqui uma questão do Sr. André Pina, que está a perguntar se podemos utilizar algum tipo de cola em vez da fita cola para agarrar o molde. Uh, é assim, é recomendado que seja fita cola para que fique mesmo preso Como disseste, em toda cola, a é? volta. Até podíamos quase uh, também reforçar com um cordão, alguma coisa. porque nós temos que uh, ter a certeza que vai reter, vamos conseguir manter essas paredes do molde, do molde. Claro que se usássemos melamina ou uma madeira para fazer a cofragem, utilizaríamos uma parafusadora. faríamos mesmo uh, poríamos os furos, é? E isso, e isso os até vem, vem de encontrar uma outra pergunta que temos aqui pela senhora Andreia nos está a perguntar que outro tipo de materiais podemos utilizar como molde. <risos> Já falámos, não é? Sim, vou... Então é o seguinte, nós fazendo pequenas produções, nós podemos então utilizar acrílico, podemos utilizar cartão uh, das embalagens, uh, podemos utilizar, uh, por exemplo, o capa Claro que depois se formos profissionais e que queiramos fazer mais tiragens para não termos de estar sempre a construir as moldes, podemos fazer em silicone, podemos fazer em metal, portanto, há assim, muitas formas... é possível, não é? verdade, é, há muitas formas de fazer. E mais temos prático. aqui também mais perguntas, desculpa, Carolina. Sim. Há preferência no tipo de material na gamela? É sim, algo que seja fácil de lavar e que, pronto, que, então, que nos facilite a mistura. Claro que, uh, neste caso, o nosso movimento vai ser um bocadinho mais retilíneo. se puderem fazer mistura em, num recipiente também mais, mais circular, mais redondo, também pode facilitar mas o material pode ser plástico, pode ser, pode ser inox, não que der jeito também, Sim, desde é? que, que se consiga fazer bem a mistura. Claro que depois é recomendado que na lavagem não se deite pelo cano abaixo todos os <risos> restos. Tiramos só a parte líquida e depois retiramos o que fica de volume e, e deitamos fora para o lixo, para não entupir nada. e para, Antes de deixar prosseguir, <risos> vou-te fazer aqui a última questão, que nos está a perguntar se há a espessura ideal de acordo para cada tamanho de vaso. Pronto, então, quanto maior for a nossa peça, mais resistência precisamos, precisamos que o molde tenha mais resistência, portanto, o mínimo, como eu disse, será por volta de 5, mas, por exemplo, eu nestes aqui já utilizei uma espessura de um centímetro para okay. ter, para me sentir seguro e sentir que que não ia haver esse vazamento. Certo. Portanto, pois isto é a nível proporcional, quanto mais quanto mais a dimensão tiver a peça, mais, mais espessura nós temos que considerar nessas paredes, para, porque pode ter tendência a criar uma barriga no molde. Ok. Portanto, nós não queremos que essa pressão... Uh, existe aqui, então tentamos ao máximo uh, aumentar a resistência do molde para termos então uma peça... Faz todo o sentido, <risos> deixe-te prosseguir. Uh, boa, <risos> vamos lá. Então, uh, para começar, pronto, eu costumo uh, sempre começar pelos, pelas partes secas. O que é que isto significa? Nós vamos ter uma mistura uh, então de areia, que nos vai dar resistência uh, ao cimento o cimento e a fibra de polipropileno também irá dar resistência. Estes três componentes são então secos, temos também um, aqui os outros agregados, os, os fragmentos, as areias uh, coloridas e isto Sim. também tem que ser considerado na, na proporção, portanto okay. isto também é adicionado na parte seca, mas temos que fazer então essa proporção porque isto também vai dar resistência, mas também temos que ter em conta que o cimento tem que existir sempre em mais quantidade na mistura. Certo. Portanto, no caso, vamos utilizar uh, 500, 500 ml de, de cimento, é, é a quantidade máxima nesta mistura, e os restantes sempre metados. Há alguma regra? Pode o tamanho dos vasos, o, uh, é assim, a quantidade de material utilizado? Teríamos que fazer conta de volume, teríamos que é? fazer cálculo para, para o volume. Mas, Claro que isto nós depois com a prática vamos percebendo. O que eu aconselho é terem sempre um molde à parte, certo. que possam aproveitar o resto que têm. Por exemplo, eu aqui, por escolha, uh, tinha sempre um tapar -o era à parte e reservava estes pedaços, que eram restos. Certo. E aqui já pode, pode, conseguia fazer comparações de resultados. É bom fazermos várias amostras de tonalidades, de texturas. Então, ou podemos, até podíamos fazer uma peça nova, podíamos ter logo Correto. tudo preparado. Ah, há uma questão muito importante, que eu, não, que eu não falei, que é... Nós, neste caso, não vamos precisar de colocar um, um óleo ou, ou um, um desmoldante. Portanto, no caso uh, de utilizarmos um taparoeira ou um outro material, nós temos mesmo que colocar um... Pode ser óleo alimentar, pode ser um sabão alguma gordura que, que ajuda nos ajuda é? a desenformar porque senão vai ser uma chatice. Ótimo moldar <risos> neste caso, não é? <risos> Portanto, uh, neste caso nós não precisamos fazer isso, isto, isto é, pronto, é uma vantagem, em mais uma vantagem em relação aos outros materiais. Portanto, pronto, para fazer a mistura. Um, Vamos do tentar. cimento. Pronto, nós fazemos sempre, temos que nos proteger, não é? Exatamente. Já estamos habituados a esta, esta realidade. Sim, também uh... é uma realidade. É uma realidade do dia a dia, é verdade. Portanto, isto para... Esta máscara é mais indicada para então... os as poeiras, po não é? pequenas poeiras. Portanto, o que nós fazemos é, neste caso, a maior quantidade é de cimento e vamos adicionar os 500 ml. Portanto, eu tenho aqui já ajuda de um outro recipiente para fazer essa adição. Portanto, para um vaso desta dimensão, sempre as medidas que estás agora a apresentar, correto? Exatamente. Uh, neste caso temos um, um vaso de 10 por 10 e precisaríamos certo. desta quantidade. Portanto, ainda me faltam 100, 100 mililitros. Estamos vendo. Claro que se ultrapassarmos assim, minimamente, não, não, é não, é um, não é um problema, portanto, pronto. Então, adiciono o cimento à base. Claro, eu podia adicionar a areia primeiro, pronto, eu, eu começo por adicionar o que é preciso em mais quantidade, assim, o essencial já está... Mas não há uma regra? Não, para. acho que é mais fácil adicionar tudo o que é uh, mais fino, ou seja, areias, o cimento, e só no final os agregados certo. para ser mais fácil fazer a mistura é homogénea. Sim. Portanto, agora, vamos adicionar a areia e, no caso, eu gosto muito de deixar estes pontinhos assim pretos, Sim. então eu adiciono sempre areia, por exemplo, 100, 100 mililitros uh, e depois é que adiciono a outra areia comum, que é para dar só este apontamento assim mais... Curativo, mas decorativo, não é? Mas decorativo. Pronto. Isto é assim, é, é meramente decorativo. Claro que vai dar alguma resistência também, mas neste caso queremos personalizar uh, os vasos. E só depois então é que adiciono os restantes 150. Porque no porque... total são 250, é Exatamente. Isso? Ok. Que é metade da porcentagem do... E funciona sempre assim? Sim. Ok. Pronto. Isto para termos então depois a consistência que precisamos, que nunca devemos adicionar água a mais. E okay. isso é que temos de ter muito cuidado. porque a nossa pasta não pode ter demasiada demasiado água. Portanto, já temos os 250. Vamos adicionar, então, a areia à mistura. Podemos... Diz-me só uma coisa, por exemplo, a areia da praia aqui podia-se utilizar <risos> ou não é aconselhado? É, é sim, poderíamos utilizar lavada. Pronto. Ah, tem que ser sempre lavada, sim. não é? poderia para tirar os resíduos ou peneirar para não mover com, com... claro que é assim. nós agora estamos mesmo a adicionar elementos uh, ao, ao cimento, pronto. portanto, podíamos até uh, querer conchas, Decorar, não é? Podíamos, mas, um, mas é recomendado então que haja uma triagem e sempre uh, a lavada, correto? sim. portanto um, nós também adicionamos esta fibra de propileno, que também podemos encontrar no Leroy, que também vai dar alguma resistência ao molde, ou seja, vai ajudar a que na secagem não sim. abra tantas fissuras e não, não se quebre tão facilmente. Okay. Ou seja, ou, é aquelas fissuras que às vezes vemos no próprio vaso, sim, não é? Sim, é muito comum na secagem, se não houver uma secagem uh, uniforme, uh, de haver essas fissuras e eventualmente quebras. Também, Exatamente. no caso de batermos com a peça em algum lado, isto pode acontecer uh, e sim, sim, abrir, sim. Uma, abrir uma lasca, então nós adicionamos a fibra. A olho? Sim, eu costumo, <risos> sim, esta aqui eu costumo, não convém colocar demais, o que eu costumo fazer é cobrir, deixar cair até cobrir aqui um, esta, esta quantidade, esta, o, aqui o topo, portanto, uh, vou desfazendo e cria uma pequena camada. Nós podemos pôr um bocadinho mais ou menos, não convém exceder, ou seja, não vamos, isto aqui é quase o equivalente a 100 gramas. Okay. É, é muito pouco. Uh, mas claro que em é mais quantidade de, de, de massa. Não sei se queres inclinar um bocadinho, não sei ah, se dá para sim. ver. exato. Claro que é. vai descer sempre um bocadinho. <risos> exato. Mas é para cobrir aqui a sim. parte da areia. Fazer aqui um e desfazemos para ter mais fibra, mais elos de ligação, ou seja, assim estável e vai ajudar então a agregar a pasta. Pronto. Então, começamos por misturar esta primeira parte, a parte mais homogénea, esta parte seca de forma mais homogénea, Desculpa, Carolina, só voltando aqui, uhum. temos aqui mais uma questão. Se é preciso algum tipo de cimento específico? É assim, eu costumo utilizar o Portland, que é, que é um cimento muito utilizado para... porque tem, tem bastante resistência e, e existe uh, pronto, em, em branco. Certo. Portanto, este aqui, que é o, é o Cecil, é, é o que eu costumo utilizar mas nós poderíamos também construir estas peças com cimento cinza, ou outra, outra, outra, outra qualidade. A questão é, se neste caso, como eu quero corar, eu vou adicionar o corante na água e se eu tiver uma base branca, vai ser muito mais fácil de, de colorir. Sim, se a base fosse cinzenta, já não conseguíamos... Ah, Ou seja, convém ser sempre branco. Não sei se sim. está virado o cimento, mesmo uhum. a caixa, se podemos ah, virar sim. lá para casa, Estou o a saco, cimento. neste caso, o cimento, ah, para ser possível eu... ver. Esse aqui. Exato. É. Pronto, portanto, e depois aqui. Depois fica assim, não é? Sim, exato. Já vemos aqui uma. A parte uma... do branco. E depois temos aqui, pela mesma cliente, que nos estava a perguntar juntar 150 ml de quê, era de areia, ou seja, na junção, não é? É o total, era os 150 ml. É sempre metade do cimento, 150 exactly. ml de areia, corrijo me se tiver errado, <risos> mas como nós colocámos primeiro a areia decorativa, exactly. 100 ml, para depois preencher o resto, que faltava para os 250 preenchemos então com o resto da areia lavada, que dava exactly. os 150 Exatamente. Portanto, nós depois de já termos feito esta mistura, já podemos, então, adicionar estes elementos, que também vamos ter que ter cuidado na, nas quantidades, também vamos até aos uh, 250, no máximo. De todos? No total. no total? Exatamente, ou seja, colocando vidro moído, uh, eu não posso exceder, se eu quiser, por exemplo, adicionar... Uh, 100 gramas, depois só tenho mais, mais 150 para pôr, colocar mármore. Portanto, isto aqui é assim. Ou seja, sempre as peças decorativas na mesma quantidade da areia ou é sempre 250? É assim, neste caso eu poderia adicionar até menos, mas para que se consiga ser Verde. evidente, convém ter mais ou menos esta quantidade. Portanto, eu neste caso tenho 100. E posso adicionar, então, mais 150. Podia, podiam ser outras, outros grãos. Claro que eu tendo uma espessura uh, de 1,5, mais ou menos, foi a espessura que eu, que eu defini. Sim. Convém não ser menos para não ter tanto risco de quebra. Portanto, nós poderíamos ter um vaso com mais espessura, uh, mas tornaria-se mais pesado. Poderíamos ter com menos, mas também se tornaria frágil. Portanto, mais ou menos 1,5 um é o recomendado. Portanto, um, se eu tiver um, uma pedra muito grande, na altura de verter, essa pedra não vai conseguir um, posicionar-se aqui nesta espessura. Sim. Portanto, eu tenho que ter atenção aos agregados que eu estou aqui a adicionar, porque, por exemplo, neste caso, para, para ter... Pedras um bocadinho maiores, sim. elas foram coladas na parede do molde para Colaste ficarem, mesmo? exatamente, ah, okay. para ficarem lá naquele sítio, porque senão okay. é é um bocadinho à sorte, ficam onde querem. Exatamente. Certo, claro que certo. vão ter mais tendência a descer, tudo o que são elementos Ou seja, mais usados. No, no fim de colocares a mistura, metes essa peça colada. É sim. Neste antes? caso, quando vamos, vamos fazer esta, não precisamos de fazer essa sim. essa colagem, mas se quisermos ter uh, estas pedras maiores aparentes teríamos que as colar nós, okay. não é, não é um, assim à sorte. Entretanto, temos aqui a cliente Paulo Henrique, que vai perguntar-nos se é fibra de propileno, sim, é isso, sim, é fibra de propileno exatamente. que se está a utilizar. Sim, exatamente, não é? é mesmo de polipropileno. Okay. Pronto, então, neste caso já temos os 250 e podemos adicionar. Eu aqui e faço a mesma mistura, assim, homogénea. Isto é como, é como se estivéssemos a cozinhar com Exatamente! Razão, é? é uma receita, temos quantidades. E é fazer um bolo, só que neste caso o bolo demora 24 horas até se poder desenformar. No Portanto, mínimo, não é? Sim, no mínimo, porque, exatamente, temos uma questão que é: uh, qual, quanto tempo é que demora a secar? É assim, depende muito da temperatura ambiente, se, está, se é verão e está muito seco vai ser muito mais rápido, neste momento estamos a conseguir de desmolar em 24 horas, mas no inverno podem ser 48 horas, pode até ser mais, portanto isso vai influenciar muito a secagem. E é importante cumprir, não é, este processo? Sim, claro, senão a peça não vai ficar resistente Exatamente. e mais perfeitinha, portanto... Vou ah, tapar aqui os fresquinhos. Obrigada. Pronto, então depois já temos então a parte seca, vamos adicionar a água, a parte líquida. Portanto, há quem adicione aqui. também selante uh, na composição para dar resistência, mas isso é, pronto, é uma questão de opção, nós como já temos a fibra, já dá alguma resistência, temos a, a sílica, Sim. Uh, neste caso nós vamos adicionar água, mas como nós queremos colorir, vamos adicionar? Um pigmento, portanto, uh, neste caso eu acho sempre mais fácil, também por várias experiências, adicionar uh, o corante na água em vez de colocarmos certo. sobre a mistura seca. Para -se é possível, ver, não é? Exatamente, porque fica mais uniforme certo. e conseguimos outras tonalidades. A quantidade também, claro, vai depender da, in da intensidade que nós queremos, ela vai sempre diluir com a base branca, portanto vai sempre ficar mais clara Certo. Então, temos sempre que adicionar um bocadinho mais. Claro, alguns fornecedores recomendam... Pronto, há diferentes, diferentes porcentagens, de 3 a 11%. Certo. Se quisermos uma coisa muito específica, convém pesarmos com uma balança. Mas, no caso, se eu quiser pronto fazer uma uma, uma aparência mais experimental... Ou, eu costumo utilizar mais ou menos uma colher. Sopa, é? ah, Sim, exatamente, uma colher de sopa. Portanto mas nós podemos adicionar mais porcentagem. Pronto, então... Neste caso, a água também são os 250 Aqui ml. temos outra questão, Carolina. Que cola usa para colar o agregado na parede do molde exterior? Ah, ok, pronto. É assim, eu utilizo uma cola uh, comum, pode ser qualquer tipo de cola, porque depois, desde que não seja uma... Uma super cola, não é? Porque <risos> convém que depois as pedras não venham atrás do molde. Portanto, pode ser uma cola qualquer é que tenhamos em casa, mais comum, de papel, cola para papel, uh, o que é importante... Pode ser aquelas de stick ou Sim, não? Sim, uh, gente... não, a stick não. Tem não? que ser tipo... Eu não Líquida. queria dar marcas, marcas, mas pronto. Sim, um, aquelas mais líquidas, não é? Exatamente, Sim. pronto que, ao pressionarmos, sentimos que, ele fica, que fica lá a pedra agarrada. Sim. Um, portanto, ela já tem que estar colada. Quando nós tocamos no, no molde, temos que sentir que a pedra está lá bem agarrada. Correcto. Depois, não, não há problema, mesmo que saia a película do papel, nós vamos lixar, portanto... Isso, vai, isso vai desaparecer. Portanto, uh, cola ou não, mas todas as outras líquidas sim. funcionam. Pronto. Um, então, agora sim, vamos adicionar água, água. Né? portanto, eu acho que vou até verter assim. E agora metes quanto de água? 250. Portanto, já deve estar quase. É, mais, é sempre aquela metade, a porcentagem. crescimento não é? Claro que é assim. Eu a água vou adicionando. Porque se nós adicionamos logo de uma vez podemos ter cedido. Eu sei que é mais ou menos esta a quantidade, mas ainda assim pode posso precisar de e podes adicionar no fim no sim fim, exatamente necessário, vamos, não é? adicionar, vamos, misturando. Antes, vamos adicionar vamos misturar vamos adicionar misturar é, preferível, é preferível menos do que mais do que é porque mais já então não sempre. dá para é, voltar é atrás assim, pois é temos que estar a adicionar mais elementos e vai ficar uma proporção muito desequilibrada e podemos ter uma peça menos resistente sim. Uh, mas é mais difícil sempre é como quase como o sal vamos, é melhor pôr a menos do que pôr a mais pronto então Pronto, vamos adicionando e podemos mexer com, com a colher. A determinada altura podemos mexer mesmo com as mãos, desde que tenhamos luvas, é o, o aconselhado. Exatamente, não e, metes logo tudo, não é? Vais exatamente, juntando. vou juntando. E temos que ter atenção a ir bem aos cantos, quando fazemos a mistura, que é para não ficar nenhuma parte por misturar. Enquanto estás aí a misturar, eu aproveito para dizerem que podem seguir a Carolina Andrade nas redes sociais, Facebook e Instagram, e na sua página oficial www.carolinaandrade.com, só há um A entre o Carolina <risos> e o Andrade, correto? Um, e também aproveito para te perguntar, eu sei que não fazes só vasos, não é? Para dizeres que mais peças fazes. Sim, então faço <risos> joalheria em cerâmica. E eu não trouxe os meus brincos hoje, porque é tarde com máscara, portanto... Não dá <risos> e são mais... lindíssimos, <risos> espreitem na página dela são Não que é que no dia-a-dia dia não dê para utilizar, mas uh, a logística aqui, Toto <risos> em brincos, pronto, portanto, sim, podem depois seguir-me no Instagram, é Carlinhista, que é, uma, pronto, assim, uma brincadeira. Sim. E, pronto, podem encontrar, então, joelharia feita em cerâmica, que tem sempre por base um conceito. Eu gosto sempre de pensar no projeto a nível conceptual e comecei a adicionar outros materiais. Portanto, tenho, tenho dois projetos, que é a Carolina Andrade e a Sigilo, que também tem vasos, mas também cerâmica. Sim. Uh, e, e louça, uh, tableware, pronto, louça de alimentar, para, um, pronto, feita com... Também com cerâmica. E tudo Tenho... feito à mão, não é? Sim, Sim com exatamente. muita paixão. É verdade, Agradeço. tudo muito, com muito amor. Portanto, pronto, eu nesta parte aqui, como já não estou uh, com pós, já posso retirar. Isto é claustrofóbico. Portanto, pronto, tento fazer esta mistura. Uh. E não me parece, digo eu, leiga no assunto, que não vais precisar de mais água, achas que vais. é, tenho que ver aqui ainda esta parte ah, aqui okay, que falta, porque é isto, às vezes parece que já a mistura já está pronta, mas temos esta parte toda aqui ainda por baixo, portanto, é assim, isto é como eu gosto de fazer e é como vou fazer, que é mesmo pôr as mãos na massa, portanto, é o mais fácil, <risos> sempre com luvas, exatamente, <risos> portanto, nós vamos desfazendo os grumos e vamos misturando. Sim, e é sempre mais fácil para sentir é, o material. exatamente. Também. Desfazemos estes grumos que ficam aqui. É muito mais fácil. E depois aconselho sempre a ter uma taça com água perto, para podermos ir lavando, porque senão vamos sujar muito o molde e dificultamos um bocadinho depois o processo vamos da limpeza. Aqui. Portanto, ainda vamos precisar de um pouco mais de água, porque a consistência... Não convém ser líquida, não convém ser muito densa, tem que ser assim, intermédia. Portanto, quando deixamos cair, tem que ser uma pasta... Uma Se calhar, inclinas um bocadinho, ah, pois. para exemplificar, exatamente Sim, para mostrar. uma pasta... Ainda vou pôr um bocadinho, mas não precisa de muito mais. Ainda tem aqui... Portanto, pronto, o corante também muitas vezes tem tendência a ficar no fundo, convém ir mexendo quando queremos adicionar. Exatamente. Para não ficar com estes grumos, não é? Ali em baixo. Sim, para não ficar com restos. Porque depois fica lá ainda pigmento e pronto, não convém desperdiçar. Ou não vai ficar com tanta... Com, com tanta cor. Ou tão uniforme, não é? Sim. Pode ficar um bocadinho mais tenue Não fica certo. tão intenso. Portanto... Pronto, é assim, coloca claro que a consistência da, da pasta também, dependendo do que estou a fazer, se eu agora estou a utilizar um, um molde de, de cartão, Sim. convém que a consistência não seja demasiado rija para não ter que fazer também muita, muita força ao pressionar o contramolde. Certo. Portanto, também dependendo da função, ou do, do molde que estamos a utilizar, a pasta pode ser um bocadinho mais densa, um bocadinho mais líquida. Correcto. Portanto, pronto, neste caso já temos esta mistura feita, ah, fica sempre aqui. Pronto, vou só então passar aqui a mão para a água e convém sempre termos um pano também para depois... Ah, ok. Tem tudo a tua mão. <risos> Obrigada. <risos> Isto quase que é terapêutico também mexer ah, ali, sim. não é? acho eu, eu acho, que, eu acho que é a, parte, a minha parte preferida, a estava favorita. Estavas a ver com tanto gosto! <risos> é É, é. A reflexologia. Portanto, um, está na altura então de colocarmos... A massa. A, a massa aqui, a mistura. O que nós fazemos é então adicionar ao molde a exterior, porque este vai entrar e vai então levantar. Pronto, levantar. Vai haver então um volume. Adicional, portanto, nós não convém um, enchermos totalmente porque, nós, Sim, porque ao adicionar vai... este ele vai subir, Mais vale depois adicionar mais um pouco se for necessário. Portanto, pronto, neste caso é assim: eu também gosto de fazer isto com as mãos, mas estás à, vontade. à <risos> pronto. vontade. Agora, o que é que é importante nesta quando nós adicionamos aqui a massa é então ir aos cantos, temos sempre que garantir que estes cantos ficam preenchidos. E eu recomendo uh, irmos adicionando esta pasta por camadas, ou seja, eu agora, o que é que eu vou ter que fazer? Como eu não quero, quero evitar, aliás, que haja bolhas certo. de ar, isto é uma coisa que temos de ter sempre atenção na massa, de cimento, uh, ela tem tendência a criar então algumas, algumas bolhas de ar. E para elas saírem, temos de fazer algum barulho, pronto, então o que nós fazemos? <risos> <risos> temos sempre, penso desculpa, fazer aqui uma... Temos que bater e vamos conseguir ver, isto assim não vai, não vai dar para ver, mas as bolhas começam a, a quebrar, a levantar, a levantar, elas começam a rebentar, elas vêm de baixo para cima, elas têm que vir ao vamos de cima. Só virar um bocadinho, sei que é um bocadinho é, difícil. É, mas a, não se vai ver o... porque elas vão rebentando certo. à medida que nós vamos batendo. Portanto, nós fazemos isto, isto não é bom para fazer com vizinhos chatos, <risos> portanto... Pronto, tem que, tem que haver alguma... E vamos adicionando, portanto, esta nova camada que eu vou adicionar, depois vou ter que bater outra vez, que é para... Porquê que nós temos de tirar estas bolhas? Porque essas bolhas vão tirar, tirar resistência à peça. Se eu Sim. não tirar essas bolhas, ela vai ficar mais frágil nesses sítios, okay. vai ter uh, menos material. portanto Pronto, o que nós fazemos é adicionar, não, não chegamos a adicionar, é um bocadinho mais que metade. Sim. Uh, portanto, ainda nos vai sobrar aqui um bocadinho, adicionamos um bocadinho mais de metade e vamos, outra vez, bater. É assim, nós poderíamos utilizar uma máquina vibratória, estávamos aqui, isto era tudo muito mais mecânico e mais rápido, ah, mas... Ah, mas... assim também sentimos. <risos> pronto, portanto, atenção para não estragar o molde, claro, não exercer demasiada força. Sim, sim, sim. <risos> ok, Só pronto. te vou pedir para que enquanto <risos> bates não fales, senão a gente não te consegue exatamente, perceber, exato, desculpa. Pois, exatamente, exatamente. <risos> Faz o teu trabalho. <risos> Agora. está aqui qualquer coisa pronto pronto então depois já temos uh, batido o suficiente e como é que sabemos que é o suficiente é quando já não, não vimos assim tantas bolhas a surgir correto quando vimos estar assim mais homogéneo vamos então adicionar uh, aqui o molde interior pronto aqui no molde interior uh, é bom nós termos algum peso, para adicionar aqui no interior, portanto nós podemos ter assim qualquer coisa pesada. É a medida. É, este é, não tem muita quantidade. Um, ou então podemos depois colocar algo pesado por cima, certo. para fazer força, ou então adicionar depois fita-cola, portanto okay. nós vamos ter sempre que, que colocar aqui um, um contrapeso. Pronto, e vamos então pressionando, isto aqui não sei se está para ver, e... Claro, nós temos que ter uma uma base, uma espessura na base que será mais ou menos como as paredes do molde. Então, como é que eu sei? Eu, eu aqui vejo mais ou menos, posso traçar até, uh, posso traçar um e meio e é o que tem que sobrar. Ok. Aqui no topo. Portanto, tenho, isto vai ficar um bocadinho de fora. que é, é normal. Que, sim, que é o fundo. No fundo eu não, eu não estou a apertar mesmo até, até à base. Abaixo. Exatamente. Tanto. E depois, com o peso que colocas por cima, ele não vai para baixo? Não, não, não, chega, não tem força suficiente. Portanto, eu depois posso bater mais um bocadinho assim e pronto. Depois de estar colocado, é isso. Eu posso adicionar um bocadinho mais se eu vir que quer preencher aqui alguma falha. Nós depois vamos limar, portanto, se tiver a menos, vamos ter que limar mais, se tiver a mais, vamos ter que limar mais, portanto, temos podemos tentar alisar, uh, mas é normal haver excesso ou, ou alguma falta, portanto, fazemos então aqui um, um pequeno alisamento. E pronto, tentamos que esteja o mais centrado possível. É assim, eu às vezes até tenho uma espécie de bitola só para... Isto no fundo é, se eu quero um, um e meio, encosto e vejo, está, está um e meio aqui. Mas podemos fazer só isto a olho, Não, ou podemos sim, utilizar sim, sim. estas... Pronto, então, depois já termos feito, ou colocamos o peso aqui no interior, ou colocamos então assim um, um pequeno peso. Este também de dar. Pronto. E vai ter que aguardar 24 horas. No mínimo. No mínimo. Para podermos então desmoldar. Exatamente. Portanto, ele fica, fica em repouso. Pronto. Então, depois. Vamos passar para a fase seguinte, não é? Sim. Já passaram 24 horas? Exatamente. Portanto, <risos> já passaram 24 horas. Vais precisar uh, mais de água? Não. não. Este aqui também posso por aí, algures. Pronto, já passaram as 24 horas <risos> e. Vai ser forno! Pronto, qual é a grande vantagem do cimento? Como todos sabemos, não precisa de temperatura para, para ganhar dureza. Portanto, ao ar, nesta, durante esta secagem, vai então ganhar dureza, vai solidificar. Portanto, nós não precisamos de temperatura neste caso, é a okay. é vantagem. Portanto, nós normalmente começamos por retirar o molde a exterior, portanto, neste caso, temos muita fita, vamos começar por cortar essa fita. Vai ser mais fácil para retirar. Eu neste exagerei um bocadinho aqui, coloquei um bocado a mais, mas... mas não faz mal. <risos> Sim, às vezes mais vale Assim, pronto. E depois... E depois nem que utilize uma, uma trincha, uma espátula, pode nos ajudar às vezes na abertura também do molde. Portanto, eu aqui... Aproveito para relembrar e desse lado, se tiverem dúvidas ou questões, estejam à vontade para o fazer. Estamos aqui para vos ajudar. Portanto, eu posso então, com a ajuda de uma, de uma trincha, claro que é assim, nós convém ter algum cuidado para não, não estragar o molde, mas, como veem, é fácil de, de desmoldar, não foi preciso nenhum óleo, nenhuma certo. engordurante. Portanto, agora é só ir retirando. Se precisares de ajuda, diz-me. Ah, aqui É uma parte que tem que se ter um bocadinho, não é? Sim. De cuidado, Exato. para não se estragar. Exatamente. Alguma sensibilidade. Às vezes é mais fácil, outras vezes menos, portanto... Também é normal que às vezes caia um bocadinho de cimento, chega um bocadinho do molde, da, do limite do molde, então pode dificultar um bocadinho às vezes a abertura. Mas, tendo uma, uma espátula... É mais fácil. Sim, é tudo mais fácil. Portanto, muito assim. E assim, pronto. Ficamos então com o nosso plano. O nosso bolo desenformado. <risos> Exatamente. <Tadã. risos> pronto. Depois temos ainda o interior para retirar. Isto aqui vai para o lixo. Obrigada. Portanto, aqui no interior... Ah, eu aqui vou só retirar aqui um bocadinho do excesso para ficar direitinho. Portanto, aqui... Uh, posso retirar logo a fita, a fita cola. Para o baixo, não é? Sim. Ah, Cortá-la aqui nos laterais, que é para ser mais fácil. Nós, no interior, não convém pôr tanto a fita cola como no exterior, para ser mais fácil de desmoldar. Retirar. Mas... E então, nós fazemos o quê? Empurramos para o interior e, muitas vezes, temos que rodar. Eu já vou mostrar. Isto. Portanto, eles vêm. Este aqui não está preso. Portanto, fazemos assim e rodamos. Muitas okay. vezes ajuda-nos a retirar. Claro que alguns às vezes são mais fáceis que outros. Portanto, enquanto estás a desenformar, informe também lá para casa que temos uma agenda ainda repleta até ao final do dia, de workshops, demonstrações de produtos e momentos eu faço e às 15 horas vamos ter um workshop com a Fernanda Botelho sobre como plantar plantas medicinais tá bem? E, e aromáticas, se não estão a ir, desculpem, medicinais e, com, e comestíveis com a Fernanda Botelho a partir das 15. Olha, se quiserem colocar aromáticas nestes vasinhos, <risos> também ficam lindamente. Sim, você é senhora. Portanto... Bem... Isto, às vezes, é mais fácil que outras. Bem, por vezes temos mesmo que cortar o molde. Sim, o molde. Se isto também Quando serve é. para demonstrar que uhum. pode Sim. acontecer, não é? pode, não é Faz parte. Uhum. Já está quase. Portanto, a base também vem atrás porque também tem fita cola. E fita cola por baixo, não é? Sim, exatamente. Nós quando colocámos, colocámos em todo o lado, isso também é. ajuda a base a vir, portanto, pronto, voilà. <risos> <risos> Portanto, voilà. Agora a questão é, no interior ficam sempre algumas marcas de fita, portanto, depois também temos que dar um acabamento no interior, se quisermos, senão também colocando terra ou alguma coisa também não é assim. Também não, não é se assim, ver, não é? Sim. Se <risos> Uh, pronto, e então nós vemos que uh, não estão aparentes os agregados, ou seja, a mármore, o vidro, Exatamente, os elementos sim. que nós adicionamos, uh, para que esses elementos apareçam, nós temos que um, lixar, ah, portanto… É nós... magia! <risos> Exatamente, é onde vai aparecer. Portanto, nós podemos uh, utilizar uma lixadora elétrica Certo? Claro. Aqui não vamos utilizar, não é? Não vamos. mas é muito mais fácil, claro, muito mais rápido. Um, pronto, no caso então de não termos um mecanismo uh, elétrico, utilizamos uh, uma grosa, uma lima, certo. Uh, para retirar assim alguns, alguns excessos que nós tenhamos, portanto, ajudamos a tirar estas salienças. Ah, exatamente. Agora vamos limar. Exatamente. Pronto, vemos que começa a retirar estes, estes volumes e vamos ter que fazer isto em toda a volta. Portanto. Esta é a primeira parte do processo, é retirar então os excessos. Mais uma parte barulhenta. Exatamente. <risos> Eu digo que meti nas obras, agora sou construtora. <risos> Trabalho com todos os materiais. É verdade. Pronto, claro que isto leva algum tempo. Vou só demonstrar numa claro, das faces. Sim, sim. Pronto, e tudo o que está em contacto com o molde tem uma aparência um bocadinho mais cuidada do que no topo. O topo tem tendência a ficar um bocadinho mais imperfeito. Portanto, nós temos depois que conseguir melhorar isso com as lixas. Pronto, então, depois de tirarmos este excesso, Vamos só demonstrar mostrar um bocadinho, porque infelizmente não temos muito mais tempo. Ah, ok, exatamente. Pronto, o que nós vamos fazer é então utilizar uma lixa, é recomendado que seja no início de 80 ou 60, pronto, que seja muito abrasiva, portanto, começamos por um número menor para ser mais abrasiva e depois um número menor para podermos então dar o, o polimento final. Usamos normalmente 80, podemos usar 180 e podemos utilizar 220 no final. Pronto, e o que é que nós fazemos é lixar e até começarmos a ver uh, os elementos a aparecer. Portanto, Exatamente. Mais um bocadinho mais barulho. Um barulho. <risos> <risos> ah, e agora? Eu tenho que usar lixo, esta máscara. Tem que e ser. claro, se alguém lá em casa também podem utilizar óculos para se protegerem, não é? Sim. Normalmente, pronto, nesta fase. É isso. Se formos se, retirar sim, alguns de. Se for elementos... também mais com a elétrica. Exatamente. Exatamente. A elétrica. Pronto, então... Estes porta-lixas que encontramos na Leroy também ajudam bastante neste processo, porque conseguimos fazer então este, este acabamento Exatamente. mais uh, linear. Podemos colocar até um pano por baixo e que a nossa base não está muito estável. Então, Portanto, nós ainda lixámos muito pouco. E já estão a aparecer, Mas não é? se nós adicionarmos água, começamos a ver que já estão a aparecer. Portanto, é a magia. Já... <risos> é a parte é. mais mágica. Portanto, isto tem que ser feito uh, em toda a volta. Correto. E no final, depois já temos feito esta parte toda, convém uh, lavar sempre. A ou peça? Seja, sim. Nós uh, molhamos a peça no total. Fazemos mesmo uma lavagem, que é para tirar estes, estes pós, estas poeiras e, e ela estar pronta para depois levar o selante, ou seja, tem que secar okay. e depois colocamos um selante, que é o que É um acabamento que vai impermeabilizar a peça certo. e ele vai dar, vai preencher alguns poros ele vai dar assim um, uma impermeabilização, um tom mais acetinado, pronto. Okay. Vemos que fica mais brilhante com o selante do que Esta com... parte aqui não tem Sim. selante, não é? Exatamente. O selante é à base de acrílico. Agora não podemos colocar porque ainda não está seca a peça, Exatamente. não é? Não convém. <risos> Portanto, pronto, podemos aplicar com uma trincha ou com rolo. Claro que no interior é mais fácil que seja com trincha. Isto é o selante, não é? Sim, isto é o selante. Okay. Portanto, é mais fácil então, dependendo da peça, adicionar mais, adicionar com trincha ou com, ou com rolo ou com esponja, também é possível. Ok. Pronto. Estava ajeitar aqui, desculpa. Estavas-me a dizer com trincha? Sim. Opa, desculpa. Uh, pode ser com trincha. Diretamente ali? Exatamente. Podemos, não é preciso fazer nenhuma mistura, okay. aplicamos diretamente em todas as, as superfícies externas e interiores. Interiores também, não Exatamente. é? Podemos depois aplicar uma segunda de mão, pronto. Pode ser só uma... Tempo de secagem, mais ou menos também, entre camadas. Também pode ser meio-dia, um dia, mas meio-dia chega, meio dependendo dia. do tempo, mas... Mas entre camadas, está, as, certo? Sim, exatamente. Não, ok. exatamente. E pronto. Aqui e temos, temos aqui, desculpa, a senhora Fatinha a perguntar qual é o nome do selante. Isto ah. é um selante de superfície acrílico, não é? Pode Sim. ver no nosso site. Sim. Exato. Uhum. Na página do, do workshop, depois também vai ficar disponível o tipo de materiais que foram utilizados neste workshop, está bem? Pode sempre consultar. www.lehrouamerlan.pt Podes continuar, desculpa. Ah, ia dizer que pronto, este solante também existe em menos quantidades. Uh, existe só de um litro. Este aqui é de cinco litros. Certo. E, e Interior pronto, e exterior, é. eles podem Sim. ter um exterior, exatamente, não é? Exatamente. Não há qualquer tipo de problema de, de se estragar. Exatamente. Pronto, e nós podemos também furar as peças, se quisermos que então a água saia, porque e ele exatamente. vai fazer com que seja impermeável e fica um caspo, a água fica retida, portanto, podemos fazer um furo. E depois uma com peça com uma broca, com alguma peça? Sim, também tem que ser com uma broca, uh, pronto, uh, Recomendada para, para furar de botão. Checa, é para depois ele não se perde Sim, tudo, não se e tudo, é? exatamente. Pronto, então... Mais ah... algum passo que nos falta? Ah, pronto, aparentemente... Acho é está... só colocar a flor a seguir, Sim, não é? Sim, exatamente. Ficamos com a peça concluída. Carolina, muito obrigada. Muito <risos> Eu obrigada que agradeço. Por tudo. Espero que vocês repliquem e que criem estas peças maravilhosas, Sim. que sigam a Carolina. Que se divirtam que... muito e que eh, façam várias tentativas porque, claro, as coisas não saem ao... bem à primeira. E nada de desistir. <risos> Exatamente. Não, não é nada de desistir à primeira. Muito obrigada, espero que continuem desse lado para os workshops que seguirão e espero que gostem. E já sabem que podem sempre ver e rever, estão à vontade, está bem? Muito obrigada. Obrigada. E um bom dia. Obrigada outra vez. <risos>